Como é que é pessoal? Eu sou a muito bem-vindos novamente a FIFA! No último episódio ficámos aqui em... Temos que ir para Tóquio, aparentemente. Vamos jogar ali, uh, salvo erro com o William. Já sabemos que nesta temporada dos campeões vamos jogar com os três. William, com a irmã do Alex e com o próprio Alex. Agora avançar a personalização, não precisamos mexer. Uh, com a Kim, não me lembrava do nome. Ok, uh, temos aqui alças de ganho. <risos> Okay. equipamento novo. Isto é um pouco à semelhança do que já havia no outro, né? à medida que vamos ultrapassando aqui as várias etapas, vamos ganhando equipamento. Os magias do que outros. Estas são fixas. Uh, e então, agora vamos fazer aqui mais um zero <risos> Mais um episódio, mas eu gosto de cabelo assim. Mais um episódio. Uh, possivelmente vamos ter que levar e assim diz o nome, é né? a jornada ou a caminhada dos campeões uh, possivelmente vamos tentar levá-los todos é isto, alcança os 1.200 seguidores Ah lá é uma tata, a te deixa de uh, vamos tentar levá-los não sei ainda por caminhos, vamos ver temos que esperar para ver, ainda só vamos fazer o segundo episódio no primeiro tivemos ali alguns lances jogámos com o time, o edifício já uns bons anitos né? aquela uh... Malvada, preta e branca e não sei o que, por acaso, foi, foi engraçado, tivemos a sorte, que conseguimos marcar tantos gols, pá. Olha dia de jogo, vamos jogar já com o Manchester, pois agora vamos jogar com, com o William. Pois, onde é que estamos, não? ah, estamos a titular que ali no meio, sim senhora. Edita controla a equipa. Ah. Oh, não era isto. Aqui que ainda podemos mudar? Eu queixei-me no outro, no outro vídeo, porque nós não podíamos... Não estávamos a jogar como, como suposto devia ser né supostamente devia ser estávamos a jogar com a equipa e agora aqui enganei-me e acho que vou jogar novamente com a equipa né eu não sei se, se ainda posso mudar aqui nas definições definições modo de jogo será eu e personalizar controllers é, também eu básicos ah, não. Ok. De Selecionar lado, e Não. Alterar modo de controle. LT. É. Um botão, dois botões. Alternativo. Clássico. Analisar hmm. modos é pi para os comandos. Né? Ok. Para não dar neste jogo, vamos ter que chegar. Um Boa equipa toda, né? Manchester uh, não nós, Alan, Ele é rápido e não vi que tinha. aquela função. Que já já que no, no, no. primeiro ou no, ou no jogo cidade, que eu fiz. o FIFA. E, uh, all the other clubs too, o 17 me aconteceu essa merda. Uh, uh. Vamos então tentar aqui por o, é o nosso. Ele é bem grande behind the other augment the midfield when required? I think so, if they start getting oh. overloaded in the middle of the park, it seems to be this to be midfield. Opa, Opa. E pessoal, se estão a gostar e se <risos> gostam <risos> aqui do FIFA, continuem a darem os vossos likes e subscrever o, o canal. canal, caso ainda não tenham feito, partilhem aqui o vídeo, eu agradeço imenso, eu vou tentar, tentar não, em princípio vou, vou trazer aqui uh, a continuação aqui da, da jornada, uh, no, outro, no outro, demoramos imenso tempo, eu também fazia poucos jogos por de, por semana. demoramos imenso tempo a conseguir completar a jornada. Acho que só agora há pouco tempo em que eu pus o, os últimos episódios do da, da temporada do Hunter. Ui! Caracas! Perder a bola aqui, esparva aqui! Mas pronto, agora vou tentar trazer mais rápido. Isto é complicado também gerir o tempo. Mas vou tentar trazer aí mais rápido. Portanto, se vocês partilharem, eu agradeço imenso. Para fazer aqui também. dar a conhecer o canal e, Williams, e. trazer mais gente aqui para a comunidade. comunidade. Quem é que é? Comunidade, não me não parece bem. Não. Não. Ah, já está lá, já está lá, já está lá de cabeça. É Graças. Bem, Ainda não, ainda não. Vem buscar, pá. Oh, Ritz, não eras tu. vem buscar, mas... Oh, Caraças. Continua a tentar, William. Continua a tentar, é? Né? Acho que consegui. Caraças do oh, guarda... Falhou, eu ou oh, o oh, guarda... O Ritz falhou e a gente tirámos para fora. Que andei Olá. Williams didn't quite uh, hit it off in the Premier League, though. No, thanks. Don't win the League Cup, of course. I remember it clearly. I was trying Just wonder whether he's got the inner confidence, really, to take on these bigger challenges. We'll see. It's a big season for him coming up. It is, Martin. Yeah, he's that type of character, by all accounts, that needs to feel loved, and that's the manager's job to do that in order to get. Olá, olá, olá! Já Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, que oi, oi, A sério! oi, oi, oi, ninguém. Oi, oi, oi. Nossa. Mata. Oi, Mata. Oi, para trás, Mata. O oh, que é isto? Ah, merda, não ficamos com a bola. É nossa, é nossa. Já está, já está, já está. Já está, já está quase, quase, quase. estamos de chegar bem até. Eu também é um pouco diferente do meu tipo de show. E mais um posto ali. Oh, caras, Que lentidão foi essa? Para o teu cérebro. Ah, falta de açúcar. chupa. Que... Ei, ui. Ah, que sorte! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Ora, William! Isso, os gajos estão à arrasca! Oh, cabrão, é? é que ele ia? Manda para fora! Fica a bola! Só chegou! Não! Ih, já ia desmarcar! Olha lá, sozinho em cima! Dá-me então roubar gols ao homem! Oh, homem! Como é que ele está? 6.5, pá. 6.5 é um pouco baixo. 6.5 é muito baixo Já foi! Já foi! Já foi! Ah, não dá para marcar. Vamos tentar fazer aqui os passinhos Agora não, não podemos é ter essa qualificação, não é? Ah merda. Toda essa bola. Que isto? Uribe. Uribe. Ganhou, ganhou. Uribe. Uribe. Ganhou, ganhou. foi. Uribe. Eric Uribe. Uribe. Uribe. Uribe. Uribe. Uribe. Uribe. Uribe. Uribe. Uribe. Uribe. Uribe. Uribe. Já é lento pá, ainda está um bocadinho lento. Rodríguez, Se passa, se passa, eu sei que ele é lento, mas ele tinha uma pastilha do caraças. Ou se calhar tem que começar, é a rematar, né? Então, ninguém ganha bolas de cabeça, pá. Ui, não deixa, não deixa. Não diz nada, senhor árbitro. Né? Ah não tinha tudo fisquinho. tudo fisquinho. já foi já foi já foi para mata para mata uh, já fiz merda graças porcaria manipo por que eu não gosto de jogar ah caraças a bola era para ir era, para ir, era... A desliza... que, que é? é? Oh, capô. O como é que é? Passar para os olhos, pá. O que é que se passou o aí? A Não, bola, pá. Ui, perigosíssimo. Bernard. Boa, boa. vem para dentro. Está na linha. Bora, bora, ah, bora, ah, ah, tu consegues. Ui! Ui! <risos> oh, As car, caras Muito bem, ela é a prima-toque. É preciso, Não precisamos de muitas oportunidades. Só precisamos de finalizar. Oh, o sou Só precisamos de finalizar aquelas que nos dão. Temos uma oportunidade, um gol, pai, é ah, então, mas agora estamos à esquerda. Ah, mas não vais não vai te para a bola. Ui, atacante, deixa-te de estar lá na frente. Já foi, já foi, mata, já foi. Aguilar. Luna. Já foi, já foi. Já foi. Ora, ainda vamos ao atric, Willem. Ainda vamos ao atric, hein? 74 minutos temos o muito tempo, tempo. Eita. Eita. ok, começamos bem, estamos a começar bem a época Ora. será que a gente vai fazer misto? quer dizer como misto é tipo fazemos um bocadinho do oh merda, um bocadinho do Willian, um bocadinho do Alex, um bocadinho da Kim ou vai ser separado? fazemos tipo Oi, ganha. Graças. Fazemos tipo William uns quantos jogos? Fazendo tanto há um acontecimento Tom. e tal, e a gente vai parar o, o Alex? Valdez. Pode ser assim, né? O Valdez Paris está Rodrigues. quieto, pá. Uh. Ah, pressiona, pressiona. Ah. cantinho, escanteio. It's corner. É mais em inglês. O, cara, o que é que eu estou a fazer ali fora? Que é estúpido. Rides, ah, Quase, quase que bati em, em mim. Opa, está sozinho. Sozinho, ah. ah. mas é um estúpido, really, and, uh, não é Não. É, uh, oh, mal jogado. Mesmo assim, ainda deu, Ui! Uh! <risos> Era, um Era um bom Era um bom passo, mexi frouxo para caracas. E o mesmo frouxinho, pás. Nem Já... tênis. Ora! Nossa, é o encanto. merda! Ok, temos o William Ah, não temos nada o William lá à frente, aqui. Defender. Porta -bola, a bola, graaaaaaaaaaa! é que é? E vai, não sei das quantas. Vai lá buscar! Aí. É mas que não querem é a gente leva a bola, oh mas bem, bem, boa vitória, boa vitória. o oh, Mister mas já vem, pá, já vem! tem é uns um pontinhos aqui, ó, oh, o Mestre a vitória, os golaços que bem, é a, a Marquinhos é primeira etapa superável Grande estilo. Grande grand Ok, pontuação. Vamos embora. A gente ganhava pontos, não né? Era para evoluir hum, nossas qualidades. Passa. Oh. Levanta um bocadinho o som. Ele? Tu? Tu? Tu? que Tu? Tu? Tu? Tu? Tu? Tu? que e agora vamos jogar com o Hunter. Não me alguém envia mensagem a todos para emergência. Não sei que deixamos Mr. De Madrid. Boa sorte no jogo para a época. Uh, estamos em estado de experiência para a época, Alexandre. Okay. Uh! Vale. Uuh! É avançar Tóquio tá, okay. Agora... Uh, ah então vamos jogar com Hunter. o Hunter. Com o Hunter uh, Chat e tal. push. Podemos pegar um capuchinho Um e tal calças assim Mais tão claro Muito bem Temos o penteado, o crack A falsa crista, o afro Braço direito Temos as tatuagens Braço esquerdo Temos mais tatuagens Aqui por cima E tal Temos aqui equipamento que é esteiras Boa Vamos por aqui. Como é que estão as outras? nem é que estão? Falta um, mas e o mesmo tu que a gente vai pôr. Bicho carda rosa. Bicho da rosa. Ok, estou a ver. Aqui. ó Ah, Juventus. Então vai ser sempre assim. Um, um, do outro, do outro. É um bocadinho um... um... um... um estranho. gasta um gosto tem que estar sempre a mudar. a ah, pera, jogar com o Hunter, né? Gastei tenta sempre a mudar a jogabilidade, agora não vou jogar com o Hunter e já não me lembro como se joga isto Nem sei como é que eu a bola, No o Y está aí, não é? Vamos jogar o BD seguidor já, mas somos assim um mestre nesta merda, apesar de termos ainda uma idadezita muito novinha Ah, tenho que ver como é que se pede, já não lembro-me Eu sou Martin é Martin já foi, final, foi, já foi, já foi, Ai, caraças. era um passão, ia fazer cabum lá dentro O ah, Madrid assim é mais relaxante. está funcionando Não aqui é a esperar que eles nos a bola, é mais difícil né é? Os eventos O sistema que nós achamos que eles vão ir com é 4-5-1. um estriker vai precisar de apoio. Sim, você não quer que ele esteja deixando... Chate-se! Oh, oh God. God. Bem jogado, oh, Bem Ele realmente fez não é? Matuidi. Alexandro. agora eles ganham a bola de volta no meio do interceptar Griezmann my first star. Just working away to try and find an opening Griezmann oh, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy. Goal! Go. Yeah. <laughs> <start for> <laughs> see, see that, goal goal yeah. we'll goal now have to see whether that will change both managers approach to this game um bem! Começamos bem, hein? Então, ser bem é? bem é? lançados! O Hunter! O William com o Hunter agora! Deixa falta a Camarinha! 1 a maninha também estava em si chamada à seleção! Espera! Espera! Ah, Ronaldo é verdade! Era o que eu estava aqui! Estou vindo a ver o som no Real Madrid! Felipe Vai, vai, vai. Põe na linha. Ah, põe na linha. Eu tava sozinho, pá. Diego Godin. Koke. É Alex Hunter. Isso pode levar a uma chance. Um bom atacante. Ui. Ui. Caralho. Devia ter ido mais um bocadinho. Tava com velocidade para isso. Devia ter ido mais um bocadinho. Coque. Ah oh, merda, tanta gente e ninguém deu de cabeça como deve ser. O quê? Fiquei no chão? Ah não, não, não não. Ai, não, não, não pode ser, não pode ser! Não, não parei a bola, não parei a bola. Vanta, Tantar! Oh, caraças! Não, não, isso, estamos em pé, estamos bem, estamos bem, estamos bem. Estamos bem. Estamos bem. Passa nada. Só uma dorzinha no, curto... no, no, no... Era no quê? No cotovelo? Vês? Não, não tens nada tens nada, bem, fica bem. Fica fica ah, passa lá essa merda. Vamos, vamos to eliminate on primeiro first O Hunter. Yeah, most definitely Martin. We've matches Cristiano Ronaldo. Acho foi para as verdes, mas continua a ser o Ronaldo. Muito com isso, Corta. Obrigado. Isso. Ui, já estou bom. Oh, graças. Felipe Luiz. Eu e aí, um a para a segunda Hunter. Griezmann, Era um golaço do Caraças, do Griezmann. Está muito bem. Era. vais que eu vou para aqui eu vou para ali. Tá, mas já fiquei cabal. Ah, Matuidi. caraças! Cortámos a bola, mas eu fiz merda. Here's Douglas Costa. Esse é o game, não é? Intercepting. Ui. Moving Forward. Some danger to the opposition now they're here. Vai, vai, vai, vai. Oh, caraças. Canto, canto. Difícil hoje, está concorrido. Vem, vem, falhei, não Hunter, vais ir buscar, queres, mas não posso, não pois fora de posição, temos que ir 8.3, a gente precisa marcar mais um gol, isto um gol não é nada, pá um gol é, é previsíssimo, eles vão lá uma vez, oh, uhuuu, é primeira parte, estamos chaves, e aí, primeira parte, temos chaves, Talvez a gente consegue marcar mais um golito para descansar um bocadinho. Pelo menos, pelo menos tivemos uma falhazita. Boa! Boa! Graças. Oh, meu oh, muito alto, Alexandro. Miroslav Pjanic. Guys? Guys. Alex Hunter, the analysis from Alan Smith. Yeah, era para mim. Oh. Tem alguma moto, ok? Rápido, mas também não se oi tá fora de jogo. É. Tá fora de jogo, pá, oi de... precisamos de marcar mais um goleito Oh, Hunter, tá o Hunter que sou eu, como é que é? não pode ser, boa. Tizinho, tizinho. Oh, carasas, não é botar aí a brincar, hein? Oh, passo, pá. por pouco mesmo. Ana, carasas. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mas ninguém tira a bola! Não, não, não, não! Oh, oh, Ronaldo! Vai fazer com a Copa! Cadê Tira, tira! Boa, boa! Tinha que ser assim, não tínhamos lá ninguém! Vai, vai buscar tu! Oh, caraça, mas estes gajos estão a fazer os passos tão com tanta força! Já para mim há bocado foi o que foi! Para o meu amiguinho também. Isto cedam-se bem. O Hunter. Hunter. O Hunter. O Hunter. O Hunter. O Hunter. O Miralem Pjanic, João Cancelo Cristiano Ronaldo. He's giving it away, Ronaldo. Thomas. Hunter. Hunter. Shh, caralho, ainda tenta aí. Olha, vale. Olha, queres ver hein? esta a brincar com esta merda toda logo, caraças. Caraças, estava a correr. Peço desculpa. Vai dar, está aí no ma. Oh, caraças. Ah, era bem, Griezmann, era bem. Boa, boa. Agora temos posição, caraças! Não há posição. Oh, caraças, a bola e não deu nada! Boa! Corta, corta! Ui! Aê! Foda-se, a agarrar, pá! árbitro? Como é que é? que é esta merda, pá? Ui, já estou fora da posição! Thomas! ta tá lá tá lá Pupup. conseguimos o Willem, conseguimos o Hunter agora só falta é conseguimos o uh, Kim estamos no Japão, será aqui é pré-epoca né Alex Hunter, Atlético Madrid já é jogar contra as, as ventas. Já muito feliz com a sua performance aqui. O que você, você fez com a Liga Eu assim, mas... acho que é a mesma para a época. Está a correr bem, está a correr muito bem. Não sei se a nossa irmã também está a jogar titular. Não me lembro do que nos treinos a gente correu-nos muito bem. Não me lembro se passámos, mas acho que sim, acho que tínhamos de passar também a titular. Não sei logo se vê, em princípio se calhar agora vamos fazer o jogo dela, quer dizer, não agora, mas o próximo acho que é um jogo dela. Vamos ver, ver caralho. É o quê? Vamos meter a bola no fundo das redes, vitória bem arrancada pela Madrid, parece confortável de liberar o ataque. Vamos ver o meu amigo Alex Hunter dominar a época, a pré época, yeah. Ok, não temos acima nada aqui mais coisinhas e tal guarda-roupa com e espeto pescoço, tatuagem pescoço, nuca um diamante na nuca Ui, aqui tem mais ok, já está tudo e aqui temos duas agora temos aqui uma plantinha e uma explosão solar agora esteiras umas pretas tudo bem tudo bem, deixa eu ver se é o que. Oh, caraca, muito sem para o lado. aqui é a nossa irmã, não? <risos> <risos> <risos> Olha, a gente já apanhamos este gajo. Ah! <risos> ok. Uh, Jogo enquanto. Em... Com o Alex, é claro. Agora vamos jogar contra o nosso grande amigo. Ok, mas eu não vou carregar, vou ficar por aqui. Depois posso, sempre se estar atrás, não é? Digo eu, não sei. Posso, deixa-me ver, deixa-me ver. Se calhar não posso. Mas pronto, eu vou ter que ficar por aqui Vou ter que depois minimizar se calhar isto Bem pessoal, vamos ficar por aqui Isto fica muito, muito divertido Agora vamos jogar contra o William eh, O que vai ser por raro E não sei então como é que vai ser com a nossa irmã Se vamos realmente jogar com ela ou não Em princípio sim, mas se calhar não será para já Bem pessoal, agradeço o facto de ainda estarem aí Hoje vamos ficar por aqui Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo Tchau <música>